Não, uh, o programa Café Mim é um programa de suporte digamos, as, uh, ao grande programa uh, do Governo, ao programa de governação do Governo. Não é um programa para atender as necessidades do fundo, é um programa de suporte, à agenda de governação uh, do Governo de Cabo Verde e sobretudo este programa cria condições para que o governo de Cabo Verde possa proteger os mais vulneráveis, os menos procedentes, aqueles que estão a sofrer mais. Com esta crise energética, com esta crise alimentar e com esta crise inflacionista. Penso que esta afirmação deriva de um desconhecimento total dos instrumentos que geram o orçamento de pelo Fundo Monetário e do próprio uh, instrumento que foi publicado, uh, digamos, vastamente. Todos têm conhecimento e sabem que, com base neste programa, com mais recursos, o governo tem mais capacidade para intervir e para proteger o país e as famílias menos possidentes deste, deste aumento digamos, galopando da inflação, mas também uh, para garantir as condições para promover maior inclusão social e para acelerar a agenda de reformas de Cabo Verde. Portanto, contrariamente aquilo que diz o PSCV, o programa Conforme Monetário é um programa de suporte à agenda de governação de Cabo Verde e nunca pode ser o contrário. Já fizemos cerca de 15 milhões de dólares americanos e depois em função do, da evolução uh, do programa, vamos ter uma avaliação agora uh, em, em novembro, depois teremos próximos embolsos em função dos resultados tendo em conta o quadro que nós uh, nos comprometemos em relação à execução de um programa de reformas que faz parte da agenda de governação. Portanto, o programa está a andar bem. É claro que estamos agora perante um quadro novo que tem a ver com esta guerra na Ucrânia que produz efeitos uh, imprevisíveis à data que nós tínhamos assinado o acordo, mas o acordo prevê um quadro de flexibilidade em função dos novos contextos e, portanto, estou, estou otimista. Estamos a cumprir bem com... Com o acordado e todo o valor que foi previsto para três anos estará seguramente desembolsado, nos termos daquilo que nós acordamos, porque é importante para o Governo e para a Governação de Cabo Verde. Este novo instrumento que foi criado pelo Fundo, ainda está-se numa experiência piloto com alguns países. Cabo Verde quer fazer parte, digamos, desse instrumento. Estamos a preparar um, um programa vasto para promover a resiliência, mas também toda a sustentabilidade da economia cabo-verdeana, para que logo que a janela estiver aberta, Cabo Verde possa apresentar os projetos e possa aceder ao financiamento para acelerar. A agenda de tração energética, tração digital, mas também a promoção de uma economia circular e de baixo carbono.